Olá, olá, olá, meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde me estudamos autismo, surdez e viagens. Hoje a gente vai estar respondendo a pergunta título desse vídeo. Acho que eu sou autista, o que eu faço agora? Oh, socorro! Eu vou dizer uma coisa, se você tá achando que você é autista, de duas uma, ou você realmente é autista, ou você tem algo algo em você está desencaixado do padrão normal. Então assim, alguma coisa faz com que você se sinta diferente de todo o resto. É importante a gente descobrir se for autismo, ótimo, Bem-vindo ao clube. Agora, se não for, também é importante você descobrir. Porque hoje eu entendo, quando o Rafael falou pra mim, que o diagnóstico era o primeiro passo da melhoria. A gente precisa saber o porquê. Então, por que eu me sinto assim em frente ao mundo? Se a resposta for o autismo, ok. Se não for, com certeza um bom profissional... Vai descobrir o que está tá fazendo você se sentir assim e vai achar uma solução. Porque hoje em dia tem solução para tudo. Primeiro item. Você caiu aqui de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo? Para. Para, para, para. Adoro fazer isso. Para e volta duas casas. O que que isso significa? Você tem que voltar lá no vídeo 39 e o 40 e assisti-los. Então... Por favor, vá lá e depois volte. Feito isso, aqui na descrição desse vídeo tem um link para um teste que é muito conhecido no meio autístico. Hum? E vai lá e faça para saber mais ou menos quantos pontos você teve, tá bom? Não é um teste que, ah, eu fiz, pontuei o máximo, gabaritei, sou autista, não. A única pessoa, o único profissional que pode dizer se você é autista ou não é um médico. Não sou eu, nem esse teste e ninguém mais, tá bom? Outro alerta, esse vídeo ele é direcionado para pessoas que acham que estão no espectro e que são adultas, ou no mínimo ali um adolescente. Já se você é adulto e chegou até aqui... Sem o diagnóstico é porque você aprendeu a camuflar. Você já virou um fera, um ninja em autocontrole. E você criou várias máscaras e ferramentas para suprir as, os nossos déficits. E agora a notícia ruim, a única pessoa que vai conseguir enxergar por de trás de todas essas máscaras, por todas de trás de todas essas estratégias, é um profissional muito bom e que esteja habituado a tratar, a diagnosticar adultos autistas. Então, o foco desse vídeo é para adultos. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Foi ventilada a hipótese do diagnóstico de autismo no meu trabalho. Eu já fazia acompanhamento com psiquiatra há muitos anos e já tinha passado por vários psiquiatras. E por psiquiatras muito bons, mas muito bons mesmo. Nenhum deles especialista em autismo. Mas eu passei por psiquiatra, passei por avaliações. O que, que acontece então? Quando foi ventilada essa hipótese no meu trabalho, eu corri para o meu psiquiatra e eu falei... Doutor fulano, no meu trabalho estão falando e achando que eu sou autista, que eu tenho síndrome de Asperger. O que, que você acha disso? E eu tive a resposta que eu gostaria que todas as pessoas que passam por profissionais que não são especialistas ou que não conhecem de autismo, em especial autismo adulto, também tivessem a responsabilidade de falar. Ele falou, Vanessa, eu não posso falar nada porque eu não tenho competência técnica, seria a palavra. Mas ele quis dizer assim, ele não tinha conhecimento de autismo. Se ele tinha conhecimento de autismo em criança, ele não falou pra mim. Ele simplesmente falou, eu não trato de pessoas que têm autismo, então eu, eu acho que eu prefiro não me posicionar. Mas, se você está em dúvida, se você quer ir atrás, procura um especialista. Ponto. Foi o que ele me falou. Como eu confiava muito nele e o diagnóstico, assim, nunca foi algo que eu tivesse atrás ou tudo, eu meio que deixei para lá e segui minha vida. Mas você não vai encontrar muitos profissionais com esse nível de responsabilidade. O que eu mais vejo são profissionais que nem conhecem de autismo, não conhecem autismo em adulto, talvez nunca tenha visto um autista adulto ou uma mulher autista adulta, porque a mulher mascara bem melhor do que o homem e ele vai lá e fala assim... Não, certamente você não é autista, porque você olha nos olhos. Meu, certamente você não é autista, porque autista é diagnóstico infantil. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso tendo um laudo em mãos do maior, da maior referência de autismo no Brasil. Então, para você ver o nível dos profissionais que você pode acabar caindo... Eu acredito que tanto homens como mulheres adultos autistas sofrem igual. Eu só acho que os profissionais da medicina eles estão muito a quem do diagnóstico da mulher adulta funcional. Então assim, eu não tô medindo o sofrimento dos autistas e nem comparando. Eu tô comparando é a classe médica. Eu acho que a classe, classe médica, em especial os psiquiatras, eles não estão cientes de o como diagnosticar uma mulher adulta autista entendeu e eu acredito nisso o caminho do diagnóstico o caminho do diagnóstico é, é um o caminho do diagnóstico é quem dá o diagnóstico é um médico ponto ah, mas eu ouvi falar que é super importante que eu tenho que ir atrás de uma neuropsicóloga para conseguir uma avaliação neuropsicológica para daí ir atrás do diagnóstico, coleguinha, você está invertendo a ordem. A ordem é: você vai no médico, psiquiatra, neuro, e daí você, ele vai fazer uma anamnese, vai te questionar. E ele vai avaliar se você precisa, o que você precisa fazer para poder ele sentir segurança em te dar o diagnóstico. Então, ele pode pedir eletroencefalograma, ressonância do cérebro, tomografia e pode pedir também uma avaliação neuropsicológica. Entendeu? Eu acho que a avaliação neuropsicológica é super legal, até para comentar isso aqui, eu fui dar uma olhada e eu achei que eu mesma quero fazer para mim ver como é o meu funcionamento. Mas isso não é um pré-requisito, entenderam? E como essa avaliação ela é muito cara, eu acho que a gente tem que primeiro achar um médico que seja capaz de diagnosticar pra depois ir atrás do que esse médico vai pedir. Porque hoje estão pedindo, hoje né, virou supra sumo, a avaliação neuropsicológica. Mas meu, e se daqui a pouco fala de teste genético? Porque existe, existe o teste genético, e o teste genético o preço é super alto. E o melhor, ou pior, não é porque você faz o teste genético que você vai descobrir se o gen tá lá. Eu vou deixar um na playlist conversa.com um vídeo super legal que explica a questão do teste genético. Então, na real, o que importa é o profissional médico que você vai escolher. É ele que vai determinar e é ele que vai determinar o trajeto do seu diagnóstico. Porque é só ele que vai poder falar se você é ou não é. Então, se você conhece algum profissional que manja de autismo em adulto, deixa aqui nos comentários o contato dele deixa todos os detalhes o mais preciso possível para que outras pessoas sejam ajudadas também entendeu o objetivo desse canal é ajudar é divulgar a informação é dar estratégias dicas então se você puder me ajudar a ajudar mais pessoas faz isso por mim deixa na descrição esse contato do médico que entende de autismo em adulto. E outra coisa, vou te pedir, se essa pessoa que você está indicando entende de autismo em adulto feminino, coloca lá um asterisco e coloca autis, autismo feminino, diagnosticou mulher, entendeu? Para poder facilitar, porque como eu disse, tanto homens quanto mulheres adultos funcionais sofrem. O problema é que a gente, mulher, sofre mais porque os médicos estão desatualizados. Eu super indico o doutor Estevão Daí As pessoas elas falam assim, ah, mas eu coloquei o nome dele no Google e fala que ele é psiquiatra infantil. Eu vou repetir. O doutor Estevão, ele é psiquiatra especialista em autismo se aparecer lá uma criança ele vai diagnosticar se aparecer lá um adulto e tiver no espectro ele vai diagnosticar se aparecer lá um ET e ele tiver no espectro autista pá ele vai diagnosticar porque ele diagnostica autismo e ele manja da parada porque são décadas e décadas de convívio com autista então vai ser muito difícil um autista entra lá e ele não enxergar as máscaras, ele não enxerga as estratégias, ele consegue olhar lá dentro de você. Porque ele vê os sinais e ele tem competência e know-how para poder juntar tudo aquilo e falar é ou não é. Entendeu? As consultas com ele são super longas, então vá preparado, leva uma garrafinha de água, porque vai demorar. E se os seus sinais forem suficientes para fechar o diagnóstico ali, o você ainda sai com o seu diagnóstico fechado com uma consulta. Agora, se ele achar que os sinais não são suficientes, pode ser que ele te encaminhe daí para avaliação neuropsicológica, para teste genético, para todos aqueles exames que são possíveis de serem pedidos, entendeu? O que eu tô tentando mostrar é que existe um caminho onde você pode ir no especialista, do especialista, do especialista e não sofrer tanto durante esse processo e que talvez gastar com ele e gastar vindo para São Paulo para se consultar com ele seja um investimento, entendeu? Eu super indico ele, super, super, super, super. Só tenho gratidão. E o melhor, o doutor Estevão ele não exerce a medicina como de forma mercenária, porque eu vejo muitos médicos que, infelizmente, coleguinhas, por mais que vocês tenham investido na carreira de vocês, o valor é muito alto, é inacessível para a maior parte dos autistas, entendeu? E o doutor Estevão não é desses. O doutor Estevão não é o médico que enfia a faca. Eu não vou falar o valor atual, porque vamos considerar que esse vídeo vai ficar aqui para sempre, entendeu? Então eu não quero datá-lo com um valor. E segundo, quem determina o valor da consulta dele é ele, não sou eu, né? Mas para ter uma estimativa, uma consulta com o doutor Estevão Vadaz hoje. Setembro de 2019 é um pouco menos que o valor de meio salário mínimo, então daí cada um faz a conta. Aí, para marcar com o doutor Estevam, como funciona? Meu, doutor Estevam é um médico que não tem nem secretária, então não adianta você ficar ligando lá até a secretária atender, ninguém vai atender. Você tem que ligar no número que eu vou deixar aqui embaixo nas na descrições ou melhor, vou deixar aqui do lado, você tá vendo o número. Você vai ligar, você vai deixar um recado na secretária eletrônica dele. Sim, ainda existem secretárias eletrônicas e ainda existem pessoas que usam secretária eletrônica. Você vai deixar o recado lá na secretária eletrônica dele com o seu nome e o seu telefone. E ele mesmo, ele, o próprio, vai te retornar para marcar uma consulta, entendeu? É assim que funciona. O consultório dele é bem pertinho do metrô Oscar Freire, linha amarela. O, fica na rua Cristiano Viana 207 casa 3, lá você vai apertar o interfone ele vai abrir um portão e você vai andar um pouco, porque assim é no fim de uma vila, entendeu? é um negócio super simples, mas o principal é, o cara manja, entendeu? ele entende de autismo em adulto e mulheres eu super indico ir lá, porque como ele tá habituado, ele vai conduzindo a, a, a consulta de um jeito que até fichas que você nem tinha percebido que era do autismo, você vai acabar caindo a ficha lá, entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que... Se você já gastou dinheiro com teste genético ou a avaliação neuropsicológica, não foi dinheiro perdido. Isso é legal. Eu mesma quero juntar dinheiro e fazer esses testes, entendeu? Agora, eu espero que eu tenha chegado a tempo para te poupar esse gasto, entendeu? Uma vida boa e leve a todos.